Nossa lembrei, lembrei do negócio tradicional dos anos 90 um programa de televisão super famoso e não temos mais mas era engraçado a Porta dos Desesperados. Putz, esse cara bom. Né? Porta dos Desesperados. É Sérgio Malano! Ah, aí yeah, é, yeah. Mano, esse cara e? é retardado, velho. Esse cara é retardado. Adorava Sérgio o Sérgio de lá. Eu não sei o que eu vou falar, se é dos anos 90 que eu não lembro. Mas vocês lembram do programa do Silvio Santos que botava a pessoa é, numa cabine? Amor ou amizade? Não, não, não. não botava a é pessoa cabine. numa cabine. Você trocava pelas coisas, né? Aí o cara falava assim, ó. Você quer esse Você tele... quer esse cê carro? Você quer trocar quer... isso aqui por isso aqui? Sim. Se... É. Agora sim, tem a versão quer moderna. Uma aí, casa as crianças... por uma banana? Sim. As crianças cara. modernas viram isso agora no programa da, da Eliana, no Bogi Companhia, que aí nos outros programas, acho que eles fizeram, mas o do Silvio Santos foi o um pioneiro, né? Cê quer cê trocar? Nossa, você quer? Você troca? O cara trocar... era fantástico, cara. Você quer trocar não, esse não, carro do seu o cara mais fantástico, era o baú da felicidade. O baú ah, não, da... Pensar, não, rodando não. o peão. Portas, portas, ah, porta portas, portas, portas da esperança. Portas Vamos abrir as portas da esperança. Portas da esperança. A voz da Aura adorava isso. É, cara. Eu dormia lá, lá no final de semana. Ela rodando rodando difícil, o peão né? do baú. É. Vai fazer aquele barulho. É. É. Era muito bom, velho Nossa, cara, coisa boa, né? Tá mas maravilha. as portas da esperança também é boa Vamos abrir as portas da esperança Lembrança boa, né, cara? Acho que a gente tá ficando velho e saudosista Vocês aí Ah, você não Quem falou das portas da esperança aí? Eu lembro, mas Vocês <risos> são 10 anos mais velhos que eu aí o Elson gosta de falar isso, né? Mas é um viado. É, claro. mano. é mas... É, é, é, os programas do Silvio Santos... Também tinha um programa que era muito engraçado, que eu achava o bico, que era... Como é que era o nome? Era do Faustão. A ponte do rio que cai. Puta ah, cara, era das... Ah, eu sou o Faustão, aqui da mar... Correia de Guarulhos, não sei, é velho! Essa cor tentava passar. Aquela ponte tomava uma ponte nervosa, cara. Mas não tinha também tinha que atravessar umas porta, né? Que era as Olimpíadas, tinha que atravessar umas portas. Cara. Aí umas era de madeira maciça. Nossa, os caras já bom, d'água. Mano, os caras não tinham dó. Nos 90, a galera judiava, né? É igual... ah, não, é, não é esse mimimi de hoje, não, cara. Não. O negócio era... Mas é igual... era nervoso, cara. Capítulo famoso do Silvio Santos. Que vai um menino que queria muito ver o Raça Negra. Eu gosto, é Ui, do Raça cara. Negra. Ele é. faz o inferno do moleque. Então, Vai hoje, aí, o é hoje, o Silvio Santos sai preso se fizer isso hoje. O Silvio Santos fala aqui com a plantinha, canta a raça negra pra plantinha. Aí a menina canta uma música mó nada a ver, a tia, uma menina que era uma contratada só pra zoar. Aí ela canta a musiquinha, a plantinha dança. Aí começa a cantar a raça negra, a plantinha. Cai. Aí ele, é, a plantinha não tá gostando que você tá cantando raça negra. Aí, ele, ah, eu já entendi. Quase chorando assim, aí tudo que ele falou... Mas o raça negra é ruim? Não, eu amo raça negra. Aí ele começa, você quer o raça negra ou você quer cem reais? Eu quero raça negra. Aí isso o raça negra indo por trás já pra fazer surpresa, né? Ele ferrou o moleque a noite inteira, mas no final tem uma surpresa, Aí né? Tudo bem, pode, né? Aí ele chega uma hora e fala assim, você prefere mil reais ou raça negra? Eu tinha falado com mil meu reais. pai, né? Eu quero mil reais, caras querendo raça negra atrás dele, tipo... É, sabe Santos... que esses dias juntaram esse moleque grande puta. aí com o Raça é, Negra ele, ele, ele é super fã é. do Raça Negra, tem um vídeo famoso foi. dele mais grande, acho, tocando com eles botaram os dois, eles todos juntos lá, cara, é, é fanzão mesmo, é, sim, cara o, o Silvio Santos faz o inferno do moleque só pra apresentar o Raça Negra e tudo bem porque no final era brincadeira, era só pra... mano, ele faz o moleque chorar, coitado o moleque do Raça Negra, velho Olha hoje fazer isso, cara, puta é, os trapalhões, cara, os programas dos trapalhões Cara, se, se você pegar aquelas piadas lá e hoje, é, é surreal. Eu acho que o, o de La Penha lá do... Aceto Planeta. Aceto Planeta, ele foi essa semana, semana passada aí, num podcast. Eu não sei se foi no Flow, acho que foi no Flow. Cara, ele fala as piadas que a gente fazia, o programa, se a gente não tem nem nem sonha não, tá hoje em hoje. dia, né, cara? Mudou muito o humor, né? A forma de fazer o humor e... Parece ser cancelada, né? Ah, não, não rola, né, cara? A gente já falou sobre isso, né? O limite do humor, foi com o Kleber aqui, né? É, é muito complicado isso, né? O humor dos anos 90, puta, hum, Mano, nem se compara. 90 não a gente falou, era programa familiar. Tem filtro rua. né? Ah, sem filtro, total, sem filtro nenhum, total. Não, pega, porra, pega o, o e a hora que ele nem fazia tanto na TV, mas disse que o show dele era fantástico. Ari Toledo, nossa, nossa, nossa, nossa velho. Aritol... o show do Ari Toledo. cara, você saía com dor na barriga, cara. De tanto que você ria no show dele, cara. E às vezes, fazia umas piadas nervosas de domingo à noite lá no Silvio, que eu lembro que meu pai assistia o Silvio Santos um pedaço. Depois a gente corria para assistir Os Trapalhões. É. Cara, e o Ali Oredo fazia umas piadas nervosas, cara, umas piadas, nossa senhora, cara. É, hoje a era... é cancelada, né? Pô, não, não isso. rola, né, cara? Não é, rola. É, na verdade, costinha, hoje, eles costinha, essas fazem eles fazem também? no teatro, né? Eles fazem no teatro. O, o, o Alito Oredo tá... tem que poder fazer só no teatro. O Costinha é nos anos 90 também? O Costinha é mais velho? É, é... Costinha... É, o Costinha, é é, Costinha, a gente conheceu ele mais na escolinha do Professor Raimundo, né? É. que... Acho, acho que... Também, né? eu, também era um puta é... de um programa bom, Escolha do Professor puta, Raimundo. Tá bom pra caramba, meu, nossa senhora. Eu gostava do Zé demais. Bonitinho, Vocês sabem por, por que ele criou a escolinha do Professor Raimundo? Não. É. Foi pra dar emprego pros caras, meu. Ah, Sério? Pô. Sério. Cara, o Chico era era fera demais. Ele, porque se você perceber, são todos os humoristas mais velhos, os caras já sênior, assim, era um ou outro que era mais novo, que nem o João Canabrava, que né que era, tava Entrou depois óbvio. também, né? Entrou depois, é. que, o, o... Nossa, me fugiu o nome do... do, do... Chico Arnisa, não, não, é. Canabrava. Não. não, João Canabrava, o Cavalcante, com exceção tipo, do Tom Cavalcante, todos eles já eram assim, senior. Né? Já ah, aí você falou agora. E aí ele inventou a escolha do seu remoto pra dar emprego pra esses caras, mano. O Nelson da Capitinga, pelo amor de Deus, cara. O, Nelson, o cara é muito bom, mano. Não, você falou do Tom Cavalcante, quer é é mais anos 90 do que sai de baixo? E? Sai de baixo, é. cara. Sai de baixo Tem é. o bom. eu vou. Sai de baixo é 90 ele. ou não é 2000? Não. Não sei, boa eu acho pergunta. Acho que é dois mil já. Acho pode que é ser, dois mil, hein? Acho que é dois mil já. Só lembro do. Que eu, eu, tenho, eu tenho horror a pobre. <risos> vou, é. Coisa também que você falasse assim, hoje em dia. Cacuantíves. Né? É Cacuantíves. Adorava as quedas de pobre do Cacuantíves. Eu ria. Olha o meu beijo. Vou falar, Bela, é um mestre, né, cara? Ele é muito. Acabou é sair de baixo, humor porque ele O poder sarcástico dele é demais, cara. Ele tentou com o Cavalcante, né? o Tom Acabou, né? Como é que é? é tretar. Eles tretaram, o Cavalcante e o Fala Bela, por isso que acabou o de, de baixo. Ah, não sabia não que era ficar de treta, é. não. Mas eu gostava eu do humor não, que ele fazia tretam. do personagem que era que você falou mesmo, era bem, era bem sarcástico. Nossa, era Nossa ele era muito sarcástico, cara. Eu, eu gosto de humor, que nem não sei se você. Ah, você imagina viu. hoje ele, ele xingando uma mulher de burra Não, fazendo as caras de pobre. Não é tipo, a pau. É, de pó, os outros de pobre. Era muito que bom, eu vi se resolvi ver lá. Tacou o E eu lembro... Vai na festa e come o Cajuzinho. Puta, cara. O odeio o Cajuzinho, cara. coisa de pobre. Olha, chegou a doméstica. Olha a doméstica. A doméstica. A doméstica. É. A doméstica. Aí junta ah. aquele monte de pobre, né? Aí junta Eu aquele de monte de pobre. De pobre. E, Pai, aí, ele, aí, começava, ele começava descrevendo, né? Ele era um é, desgraçado é. falido, né, cara? E ele, ele começava é. a descrever exatamente essas coisas. Aí ele falava: Não, café de pobre. Aí junta aquele monte de tia, começa a fazer brigadeiro, é, é, é, é, faz o um bolo, a coxinha. E era exato. Não, ele, olha, Dinhas, mora, pega, de, pega de, tudo, põe na sacolinha ai, ali, não pode de, ir embora. Aí, gostou? Aí, posso levar? Pro... Zenildo não está na festa, posso levar para ele? Ele fazia assim, eu rachava o bico. E vou te falar. Acontecia sempre, ah, né? Era exatamente Nossa. assim. Aí, aí ele falava, <risos> e ainda no final pegava tudo da festa e vinha com o crachá de pobre, né? Cara, desculpa, fala qualquer pra coisa, mim. desculpa Vim. qualquer coisa. Ô, Elcio, não sei se você acho que você sim, o André, eu tenho certeza, mas vim embora pra casa com aquelas balinhas de coco, com aquele pau, aquele nossa, papelzinho, nossa, papelzinho pô, a minha, aquele minha, papelzinho todo minha cortadinho. Caraca, fazendo bar de coco. Né? Lembra disso? É mas, isso, mas vinha no é, papelzinho lá, que embrulhado aquele. Embrulhado naquele um pompom, papelzinho, Todo, né? é, todo, todo cortadinho, assim, mentira. é. Nossa, Não, feito, né? Você comprava o papel, a é. barra de coco e ficava lá embalado. E aí, enrolando, nossa, nossa. Isso, aí você ficava o dia inteiro lá enrolando, igual brigadeiro. Ela é, brigadeiro para colocar nas forminhas.